Fracasso. Vamos complementar com esse outro tarô. Ares, esse sentimento de fracasso vem porque você está se sentindo separado de todo o resto do mundo. Muitas coisas pesando para você, como se você questionasse as escolhas que fez, se foram todas certas. Porque há um excesso aqui. Hum, estou me sentindo menos, enfrentando uma realidade cansativa onde trabalho muito, mas não tenho prazer e compromisso comigo, fazendo com que eu não enxergue a oportunidade de me realizar com coisas que me agradam e de sentir novas emoções, mas isso tudo está disponível para você, basta você mudar a frequência para começar a perceber os sinais daquilo que pode ser mudado, dissolvendo o fracasso, se sentindo merecedor, parte de tudo e de todos, Vendo que você está em um processo evolutivo. Soltando bagagens que não te servem mais. Buscando encaixar no seu dia algo que você gosta. Seja uma caminhada, um exercício, um curso grátis. Algo prazeroso para você. Que te ajude a dar um passo por dia em busca daquilo que você gostaria de manifestar na sua vida. Assim, você vai começar a sentir o amor, a conexão, de modo que o seu mental seja limpo, te ajudando a pensar melhor nas infinitas possibilidades que se apresentam para você. Para que você chegue lá na prosperidade almejada. Mas, antes é preciso passar pelo processo de ação, estudo, controle das emoções e do aguardar o devido tempo. Porque é isso que vai te dar a preparação necessária para o alinhamento dessa nova fase.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 corre, desconecte-se e relaxe um pouco, que é como falamos na leitura. É o momento de limpar essa vibração, de limpar esse sentimento, de se sentir merecedor, de fazer alguma coisa simples, mas que te traz um bem-estar, um aconchego. Porque é nesses momentos, nesses minutinhos, de relaxamento, de descanso mental, de estar ali fazendo algo prazeroso, que as ideias vêm, que a intuição aflora, que você sente os sinais, tá bom? Gratidão.